Fala galerinha que acompanha o canal Tudo Muda! Estamos aqui hoje no Pontal Paraná para gravar o vídeo. O que, que você faria? Você faria? <risos> então, a brincadeira: a gente está com umas cartinhas e algumas perguntas e a gente vai ter que responder essas perguntas. Tipo, o que a gente faria? Hum, qual é o seu nome? Taomo. Sou Moema. E eu sou o Leonardo. Ok, vamos lá? Sim, é. O que você faria se tivesse o poder de hipnotizar uma única pessoa? Quem seria? Nossa. <risos> Gente, desculpa, o presidente. <risos> <risos> Até que eu faria com ele? Ah, tá. Não, quem seria? Ah, só que... ah tá, ótimo, sai ele mesmo. O que eu faria seria bem legal, pra todos. Ah, eu não sei, eu acho que eu. Ele ia continuar na presidência procuraria tá. alguém que está, sei lá, causando uma, uma guerra em algum lugar e hipnotizaria para tentar, sei lá, arrumar um tratado de paz, alguma coisa assim. Eu hipnotizaria o presidente da China. <risos> que ele é muito louco. Vamos lá. O que você faria se fosse condenado à morte, sendo inocente, mas tivesse condições de mostrar, através de uma faça, a culpa de outro inocente para se livrar da pena? Vixe. Hum. Eu não, eu ia morrer. <risos> pô, o cara é inocente também, mano. Eu sou inocente, mas o cara também é inocente, pô. É, é verdade. Mandar um cara morrer. pra morte. Eu ia morrer também. Tá eu ia morrer mesmo. Sacanado. Mas tranquilo. Tranquilo. É, morrer. O que você faria se soubesse que nunca iria envelhecer? <risos> se você quer, o quê? Se soubesse que nunca iria envelhecer. <risos> <risos> Falei. <Faria. risos> Fica feliz, papé. Fica feliz, papé. É, eu também ia experimentar um monte de coisa. Uhum. É, no ah, bom sentido. É. <risos> <Eu> <risos> fazer um monte de coisas novas. <risos> não, não pode ser péssimo. Vai ser péssimo É, resto da vida. É, ia fazer <risos> coisas <risos> novas. <risos> fazer coisa de gente nova que dizem que o velho não pode fazer. <risos> o que você faria se pudesse descobrir a cura de uma doença? E qual seria ela? Eu, descobri... eu ia descobrir a cura do coronavírus e espalhar para todo mundo, tipo sair botando na rede social, o jornal e a... O vírus é tudo, bem. oi? É. Não calma, a não cura tá pra, pra esse pra... vírus. Eu tenho não, não, tem não, dinheiro nossa, não, nossa, né? Ah, eu não sei, eu acho que eu ia investir, em uma, sei lá, AIDS, a cura da AIDS, e a, sei lá, tentar tornar mais acessível para todo mundo. Eu acho que eu iria a cura do câncer. Hum. O que você faria se um dia tivesse duas horas a mais? Eu ia dormir demais. Ah, não sei. Não sei. Ah, depende do dia, né? Tem dia que... É que tem dia que eu ia aproveitar mais o dia. Gente, agora que eu tô raciocinando, ia ser mais horas trabalhando, estudando, então... Eu iria aproveitar para comer e dormir. Para lazer. O que você faria se tivesse o poder de mudar uma característica de seu melhor amigo e o que seria? Putz, nem tem melhor amigo. Brincadeira. Ah, não sei. Tristeza. Que Deus é perfeito, né? Ah, que Não, é. Perfeito. Ah, não sei. Ah, eu acho que... <risos> sei lá, autoestima. Autoestima. Eu iria tentar... Eu tá. tentaria mudar a espiritualidade dele. Ah, verdade. Então, oh, meu Deus. Verdade. Faz parte. O que você faria se pudesse viajar no tempo? Para onde iria e para fazer o quê? Eu iria para a minha, minha pré-adolescência. Para ir devagar. Ah, eu sei lá, ia voltar num jogo que o Pelé jogou, pra ver ele jogar. Não sei. Não sei mesmo. Eu acho que eu voltaria ao início de tudo. No no. Um dinossauro. Não, não, acho que quando ah, o universo ah, surgiu, pra ver como tudo foi formado. E ficar mais maravilhado ainda. Seria tão. <risos> Seria tão. Gente, que legal isso aqui, ó. O que você faria se não tivesse medo de nada? Ah, mas eu ia andar pelas baratas. <risos> ah, só ia só. Não ia é, eu ia nada. viver tranquilamente. É, é, eu, ia... <risos> eu ia ser uma pessoa... <risos> Eu iria ser uma pessoa muito radical. É, é muito radical, é verdade. Tá. O que você faria se pudesse mudar um fato importante da sua infância? E o que seria? Eita. É. Vou o fato de que eu não fui enganado pra tomar cachaça. Nossa, a infância? É, pô. <risos> ah. <risos> hum, tudo bem. Eu. Nossa, não o sei, fato minha da infância. infância. Cala, vou raciocinar rapidinho. Tá, vou ler de novo a pergunta. O que você faria se pudesse mudar um fato importante da sua infância? E o que seria? Ah, não mudaria nada. <risos> ah, eu acho que os medos que eu tive quando eu era pequena. Não, não mudaria. <risos> ok. <risos> Gente, você concluiu o vídeo. Você concluiu o vídeo. É, por hoje é só, pessoal. Foi isso. <risos> daqui. Se inscreve aí, dá o like, o joinha, comenta, compartilha. Pra toda a galerinha. Espalha pra todo mundo. E é isso aí. Valeu! Beijo! <risos>